Então vamos lá, o Bitcoin fez a segundo doji semanal aqui, mostrando indecisão e bastante ansiedade no mercado, se você me perguntar se isso é um bom sinal, eu não acho nem um pouco, mas vou comentar para vocês aqui pontos importantes e alvos para o Bitcoin se romper esse padrão que eu vou falar aqui no vídeo. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like aí para apoiar. E vamos começar aqui primeiro pela SP500, pessoal, porque a SP500 aqui ó, subindo e o Bitcoin simplesmente parado, né? Então isso não é um bom sinal, né? nem um pouco. SP500 aqui agora testando o topo anterior, tá? Não vou tentar aqui muito detalhe na análise, deixa eu só baixar o tempo gráfico, se encontra alguma coisa aqui. É, estamos aqui numa região de sobrecompra aqui também no, no, no, no 4 horas, né? inclusive fazendo divergência aqui também, uh, bearish aqui no 4 horas, pelo que eu estou vendo, né? parece que esse pequeno está buscando aqui um ponto já de reversão nessas, nessa região aí, tá? Eu acho difícil esse pequeno passar dessa região dos 4.200 pontos, tá? Mas vamos ver, o mercado está, de certa forma, uma bullish aqui agora um pouquinho com esses últimos sinais que saíram, e essa semana a gente também tem alguns indicadores importantes saindo, principalmente relacionado ao emprego, tá, pessoal? Então amanhã a gente vai ter aqui o Jolt saindo às 11 horas da manhã, e também aqui, ó, a, na quarta-feira, tem aqui o Non-Farm non Employment Change, aqui também, que é importante. E também aqui, a, na quinta-feira, que eu vi aqui, pedidos sociais de seguro-desemprego -se -se às 9h30 da manhã. Tá? Então, vai ter muita coisa aqui relacionada ao emprego. Né? E na minha visão, eu acho que é importante o, o mercado estar tá de olho aqui já nos sinais de uma possível recessão, tá galera. Então, nem ficar atento a isso. Tá? E, e, e volto a afirmar para vocês, né? na minha opinião, o, motivo, o mercado ele pode sim despencar aí no primeiro sinal de, de pivô do FED, tá? Isso pode demorar mais um tempo, e acho que isso possa acontecer aí no segundo semestre, aí, talvez em junho, e julho, tá? Então, a gente tem que ter paciência, o mercado vai ficar nessa, nesse vai e não vai aí até mais ou menos junho, julho, essa é a minha expectativa, tá bom? O DXY aqui agora, comentando para vocês rapidamente que sobre o DXY, deixa eu puxar aqui esse gráfico, deu uma fez uma correção, por isso também o SP500, aqui no caso... Subindo né? e continua nessa região de suporte aqui na casa dos 102 pontos. Né? Vamos ver se o DXY consegue segurar. É, o que está me preocupando aqui realmente para o DXY é, né? Ele não conseguir segurar nessa zona e continuar subindo é a questão também do petróleo. Como vocês podem ver aqui, o petróleo, eu comentei para vocês na última, nas últimas análises, até posso puxar o gráfico do petróleo aqui também. Se eu ver se eu consigo puxar aqui nessa, nessa lista, tem. O petróleo subiu bastante, pessoal. Tá? Eu comentei sobre essa divergência. Bullish aqui no, no semanal aqui para o petróleo petróleo subindo muito forte tá isso para mim é um sinal perigoso aí para questão da inflação tá então para mim o, o banco Central americano vai ter que realmente com, com, uh, continuar aumentando as taxas de juros aí o máximo possível para poder conter esse avanço aí porque o petróleo caro significa mais inflação tá e para piorar, conforme eu já mostrei para vocês também, a questão das reservas de petróleo nos Estados Unidos, que simplesmente aqui, ó, tão, despencaram muito, tá pessoal, nos últimos três anos, tá? Então, para mim, esse é um sinal ruim aí, porque essa manipulação aí do, do preço do petróleo que os Estados Unidos vem feito, vendendo petróleo, né, é, até para poder reduzir os custos aí, né? de, de, de, para poder atacar de certa forma aí também a, a inflação, enfim, acho que tem um, um pouco disso na minha opinião aí, eu acho que isso também pode tá, acab acabar virando um tiro aí no pé, tá bom? Daqui a, a, a, a pouco o, o, o, o governo vai ter poucas, poucas reservas de petróleo, o preço vai começar a subir, eles vão ter que comprar petróleo mais caro, tá? Essa aqui é a questão toda, tá bom? Então, cara, é basicamente isso para vocês do mercado, mas eu quero falar agora aqui sobre Bitcoin, a parte que mais importante com certeza, tá? Antes de mais nada, pessoal, não esqueça de deixar o like se você está gostando aqui do vídeo, tá? E só mais um recado importante também, eu estou aqui migrando as operações que eu tenho, então, na corretora a, a Binance, tá? Estou aqui operando mais na OKEx, tá? Inclusive vai ter Live Trade amanhã às 10 da manhã, então cria sua conta na OKEx, com essa corretora você vai gostar com certeza, é a segunda maior corretora de cripto, tá? Com muita liquidez para você operar lá centenas de pares, tá bom? Tem aplicativo para celular também. Você pode ganhar aqui 10 mil dólares de prêmios baixando aplicativos com o meu link aqui abaixo. Tá? Também tem a questão do buy, uh, earn, renda passiva. Tem muita coisa para você ir conhecer na Correx. Com certeza você vai gostar da corretora. Eu vou fazer um tutorial essa semana aí de como você operar também na corretora, tá? E ter até 10 mil dólares também de bônus de margem para você operar lá na corretora OKX. Então, vamos lá, caras. Vamos falar aqui agora sobre Bitcoin, sim, porque esse Doji aqui, complicado, segunda semana aqui com esse Doji, né? inclusive com sombras maiores, né? e mostra a indecisão e indefinição do mercado, né? mostra a ansiedade dos, dos players desse mercado. E quando isso acontece aqui num topo assim, ó, não é muito bullish, ao né? é meu ver, tá? Na verdade, mostra sim, um potencial sinal de reversão, tá? Esse é o ponto que eu, que eu quero uh, que vocês prestem bastante atenção. Eu vou baixar o tempo gráfico aqui agora, mostrar para vocês um padrão que eu tô de olho aqui também para o Bitcoin. E eu duvido que quem. Quem, tá, que não, quem não está acompanhando esse canal aqui está conseguindo operar o Bitcoin nessa região, pessoal. Extremamente complicado. O Bitcoin vai sempre buscar aqui nessas regiões pontos de liquidez, tá numa lateralização. E quem não está acompanhando o canal aqui com certeza está perdido, não sabe o que fazer o Bitcoin. Então, nessas últimas duas semanas, na verdade, de fato, foram as semanas que eu consegui melhor operar o Bitcoin aqui. Acredito se quiser. Tá? Lateralização, eu estou craque aqui na lateralização, pessoal. Antes não conseguia operar, mas graças aos indicadores que eu estou usando hoje em dia aqui realmente tem, tem me auxiliado bastante. Eu aconselho você a acompanhar aí. Sobre indicadores que eu vou mostrar aqui no vídeo, tem todas as ferramentas aqui abaixo também para você conhecer. E tem tutorial também no meu site gratuito, andrefaultcom treinamentos. Tá? Então, vamos baixar o tempo gráfico aqui agora uh, para você dar uma olhada. está fazendo esse megafone aqui para o Bitcoin nessa região. Então, esse é um sinal que para mim, um megafone no topo assim, pessoal, não é um, um muito bullish na minha opinião, não. tá? Aqui de novo, a indecisão. Uh, do, do do mercado nessa nessa região e muitas cidades dos players não sabendo para o mercado onde mercado mercado pode ir né então fica nessa indecisão aqui aumentando né os fundos aumentando aqui largando a, a, a tendência de baixa aqui a, de, a linha de tendência de baixa e a linha de tendência de alta também tá então se mostra aqui essa formação de megafone o que a gente tem que comprar agora de fato é esse rompimento desse megafone tá então como eu vou medir esse movimento aqui vai ser esse rompimento vai ser o último toque aqui do topo, né? O último toque do fundo. Então, vou fazer aqui uma medição desse megafone. Seria isso aqui, ó. Então, seria mais ou menos essa projeção. E agora, onde o Bitcoin romper aqui mais ou menos seria, então, essa projeção. Se ele romper para cima desse megafone, ou seja, romper essa zona aqui dos 29.600 dólares, né? Então, se ele romper para cima, a gente pode buscar, então, um alvo aqui na casa lá dos 32.300 dólares, que é o alvo que eu comentei para vocês também, próximo ali daquela região de Fibonacci e também... É um ponto que tem um constante stop ali dos, do, de, de quem está operando aqui o mercado. Né? Tem aqueles topos anteriores lá que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos. E que, se romper para baixo aqui, a gente poderia então para casa aqui próximo ó, desses, dos 24 mil dólares, que é um ponto importante que, que com certeza aqui abaixo também tem bastante liquidez aqui né? e stops da galera. Inclusive nessa região tem um ponto de ineficiência bem forte de mercado que eu identifiquei aqui usando a ferramenta Trading Light. Que isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui na ferramenta. eu só abrir aqui rapidamente e carregar de novo, porque eu tive que reabrir essa janela. Mas são pontos aqui que tem muita é, ineficiência de compra aqui, na né? verdade. Ficou muita ordem pendente de compra aqui que não foi, é, não foi executada né? aqui nessa zona aí próxima dos 23 e. 23.500 dólares aqui, né? E também lá embaixo na região dos 22 mil dólares, né? E também são pontos de liquidez que eu identifiquei no High Block, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Aliás, eu fiz um tutorial sobre essa ferramenta aqui, como identificar esses pontos de ineficiência do mercado. Eu vou deixar o link aqui em cima, para quem é membro do canal Trader Investidor, eu mostrei que como usar esse indicador aqui, tá? É exatamente como você identificar esses pontos de ineficiência de compra e também venda. Um... E aqui agora mostra para mim no curto prazo também que tem mais eficiência aqui também abaixo, é né, desequilíbrio aqui no caso na região na, de no caso aqui de demanda, tá, pessoal? Teve muito mais demanda aqui do que é, oferta nessa região, próximo dos 27.300. Também é um ponto de liquidez que você para vocês no high block. Então, a, a minha expectativa é ver o Bitcoin voltar a testar essa aqui próximo dos 23.300 dólares, tá? É o que eu tô imaginando aqui agora o curto prazo, tá bom? Vamos olhar aqui os pontos de liquidação do no High Block, aqui os 7 dias, vou mostrar para vocês aqui os 7 dias, se eu consigo rapidamente mostrar aqui. ó O então, de Bitcoin não pegou essa região dos 27.300, onde tem liquidez aqui, conforme o último vídeo, no vídeo do 1 de abril ali, que, que foi, foi bem engraçado. né uh, E também essa região aqui dos 29.450 dólares. Então, rompendo isso aqui para cima, essa região aqui, a gente pode então, fazer esse rompimento desse... Desse megafone, e daí a gente buscar a região lá dos 32 mil dólares, tá? Mas se perder essas zonas aqui, pessoal, na minha opinião, grande chance de a gente ir lá para os 25.600, que é inclusive a, re a região lá também da, da média de 200 semanas, tá? Na minha opinião, o Bitcoin pode sim testar essa zona, que é uma zona importante aqui, conforme eu disse vocês, a média de 200 semanas está aqui nessa zona dos 25.650 dólares, tá? Acho que faria sentido o Bitcoin voltar a testar essa zona aqui e é necessário que ele fique acima dessa região que foi uma resistência por muito tempo para poder manter essa tendência de alta, na minha opinião, saudável, tá? Se ele começar a perder essas zonas aqui, ó principalmente perder a região dos 24 mil dólares, na minha opinião, vai ser bem complicado aí para o mercado, tá bom? Mas eu estou aqui, por enquanto, pessoal, um pouco bearish aqui, né? Mais bearish do que bullish com Bitcoin, tá? Nessa região que o Bitcoin está aqui agora, nesse momento, tá bom? Aqui nos indicadores do High Block uh, da BitMEGA Updates, em relação ao último vídeo que eu fiz na... na... Na, no sábado, né? Então, não teve nenhum update, mas olha só, como, como esse indicador ajuda a gente a operar em lateralização, tá? É realmente incrível. Se você está chegando, chegando no canal aqui agora, eu tenho um treinamento gratuito no meu site, andrefaultcom treinamentos, que ensina como você configurar e usar esses indicadores aqui, tá bom? E também ensino como fazer configura configuração, como usar esses, uh, aqui, esses, esses uh, hitmaps de liquidação da Binance, né? das corretoras, no caso aqui, agora são três corretoras, né? a BitMEX, Bybit e Binance. Um, e olhando aqui também de um mês, ó, dá para ver o seguinte, ó, tem muita liquidez formada nessa região dos 25.500, que é onde tá a média aqui do da de, de 200 semanas e abaixo aqui nessa região aqui, ó, dos 22.700 dólares, tá? Então, na minha opinião, pessoal, se a gente romper esse megafone aqui né, para baixo, grande chance de a gente para ir pelo menos pro 24, tá? Mas acho que é chance grande assim, de de desse essa região segurarem e a gente ter uh, problemas aqui, buscar essa liquidez na região dos 22 mil dólares, tá? Olhando aqui o perfil de Open Interest, só para fechar para vocês também aqui esse, essa, esse indicador que é muito bom também que mostra suporte e resistência a gente vê que a gente tem uma a abertura de Open Interest aqui muito grande, aqui, um acréscimo do Open Interest muito grande nessa região dos 25 mil dólares então para mim é um suporte importante que o Bitcoin não pode perder aí, tá? essa região dos 25 mil dólares aqui até aqui, próximas 24, né? Bitcoin, se perder os 24, pessoal, na minha opinião, eu vou ficar extremamente bearish aí, tá? Mas, ainda cedo pra dizer, tá bom? A gente tá dentro desse megafone aqui acho que o Bitcoin vai andar um tempinho aí pra gente poder... Uh, uh, vai ser um pouquinho complicado aí enquanto romper essas regiões do megafone, conforme, conforme eu mostrei para vocês, tá bom? Então no curtíssimo prazo aqui, eu estou um pouco bearish com o Bitcoin, tá? Na minha opinião, o Bitcoin tá só buscando essas ineficiências aqui. Para os membros do canal, eu estou detalhando aqui pontos uh, que tem essas ineficiências aqui, onde estou interessado em uh, onde eu estou interessado aqui em abrir posição, tá pessoal? Basicamente estou tentando aqui buscar, uh, buscar essas, esses equilíbrios aqui. De, oferta, de liquidação para poder operar dentro desse megafone porque não tem mais o quê, tá? Aqui, nessa região lateralização, pessoal, a única forma que você vai conseguir operar é dessa maneira. E a gente vai ter que ver para onde o Bitcoin vai romper, então, se ele romper os 29.600 para cima, a gente pode sim aí confirmando, obviamente, buscar a casa dos 32.500 é, dólares, rompendo para baixo ali dos essa, essa região aqui, na né? Rompendo para baixo da mostrar para vocês aqui agora Exatamente essa zona aqui dos 26 mil, a 26.300, né, no caso. É, confirmando isso aqui, pessoal, a gente pode buscar então facilmente a casa dos 24 mil dólares. Tá? Então, esses são os alvos que eu tenho para o Bitcoin. Comente abaixo se você tem alguma dúvida, alguma questão, se você acha que o Bitcoin vai buscar então a região dos 32.500, comente aí se você está bullish ou bearish, o que, que você acha que vai acontecer com o mercado, tá bom? Então no mais é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça aí de deixar aquele like para apoiar, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê aí mais tarde ou amanhã aí para mais um update do Bitcoin. Um abraço!